A Paraíba começa agora o mudo da Redação desta sexta-feira. A troca de farpas entre Ricardo Coutinho e Luciano Cartacho não param. O prefeito de João Pessoa declarou que o ciclo do PSB na Paraíba está encerrado. Cartacho alfinetou a candidatura de João Azevedo, candidato de Ricardo, ao comparar sua gestão ao do Grupo Girassol. E o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, afirmou que vai analisar o caso do prefeito Olivânio Remijo do PT, que declarou apoio à candidatura de José Maranhão ao governo. O petista disse que vai analisar o caso com carinho, mas não descarta uma punição para o gestor de Picuí. E em menos de 24 horas, o sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral já recebeu duas denúncias somente na Paraíba. O aplicativo, chamado de Pardal, permite que os eleitores denunciem infrações cometidas durante a campanha eleitoral. Estes foram os destaques do dia. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!